Agora que a gente já sabe o que são forças né, e qual o efeito que elas causam sobre um, um corpo um material qualquer, a gente pode começar a tratar de forças mais quantitativamente. Para isso, a gente faz o que a gente chama de um diagrama de corpo livre, que é basicamente um diagrama onde a gente coloca as forças atuando sobre, si, sobre o corpo, cujo movimentos a gente quer estudar. Só que antes da gente partir para a pancadaria de, de, de colocar força em, ao longo do dia, de de decompor força e tudo mais, é sempre bom a gente pensar sobre o problema que a gente está tratando, principalmente se a gente não tiver muita prática. Tá? Uh, se você não tem muita prática, não está muito acostumado a lidar com, com problemas de, de, de física, de mecânica, né? Esse, esse vídeo vai, eu espero, pelo menos, que esse vídeo ajude bastante vocês. Tá? Antes da gente partir para os diagramas de corpo livre, que a gente vai ver no próximo vídeo, nós vamos identificar quais são as forças que estão atuando sobre o corpo. Aí depois a gente parte para a pancadaria de botar vetor, decompor, escrever lei de Newton, segunda lei e tá, tal, tá, tá. Ok? A gente já viu então né, que forças são vetores tá? e quando a gente vai tratar um problema quantitativamente a gente vai usar um diagrama de forças ou um diagrama de corpo livre, que são basicamente conjunto, um conjunto de eixos ordenados onde a gente coloca as forças vetorialmente agindo sobre esse objeto. Tá? É, depois a gente lida com os vetores é, de uma maneira mais quantitativa, né? decompondo, somando, fazendo somas algébricas e, e tudo mais. Tá? É, quando a gente colocar os vetores então, nesse sistema de coordenadas, a gente vai ter que decompô-los nas componentes cartesianas, porque aí a gente procede à soma algébrica deles para nos dar as componentes da força resultante ao longo de cada um desses eixos ordenados. Uma vez que a gente tem as componentes da força resultante ao longo de estes ordenados, né, a gente pode, simplesmente igualando cada componente a, a componente da força resultante segundo, de acordo com a segunda lei de Newton, e depois, encontradas as acelerações, aí a gente pode usar as equações da cinemática para determinar o movimento desse corpo. Então, tudo que a gente viu até agora em termos de cinemática, a gente vai usar. Tá? Mas, primeiro... A gente, a gente calcula a força resultante ao longo de um sistema de coordenadas cartesianas ou de eixos ordenados. Okay? Antes de tudo, é bom a gente identificar as forças que estão agindo sobre o, sobre o corpo que a gente quer estudar, né? porque... A gente pensa mais no, no, no problema, tem uma compreensão física um pouco melhor e não sai fazendo besteira. Um dos, maiores, um dos erros mais, uh, mais graves né? é, é você colocar força que não existe, é você colocar força onde não deve, força agindo para o lado errado. Então, primeiro a gente identifica. Depois a gente vai passar para o diagrama de corpo livre. Vamos pegar como exemplo um sistema, um problema que. Na, que ele, é, ele é um problema unidimensional. Tá certo? Imagina um salto de bungee jump, que é aquela corda elástica, né? o cara sobe numa plataforma lá no alto e aí ele pula com a corda, com uma corda elástica, e a corda tem que ser elástica. Não pode ser uma corda normal, porque senão a pessoa simplesmente vai ter o. o os tornozelos, a parte superior do corpo, arrancada dos pés, né? E, e aí, esse salto acontece e ele, o, o, o saltador vem, cai, desacelera, para e volta a subir. Tá? Então, nós vamos analisar mais ou menos esse problema né? de uma maneira qualitativa quando, no, depois que o saltador tiver parado e começar a subir. Okay? Primeiro. Passo, né? A gente faz um desenho pictórico ali de, da, da situação. No caso, eu estou colocando uma foto, mas a gente vai, no geral, desenhar o, o nosso problema. Tá? E a gente identifica o que, que a gente quer analisar. Qual é o corpo cujo movimento se quer analisar? No caso, é o corpo do saltador. Tá? A corda faz parte do problema, mas o movimento que a gente quer analisar é o do saltador. Então, a gente vai focalizar no saltador como? Né? Nós vamos traçar uma linha em torno, em torno do, do objeto que a gente quer estudar o movimento e a gente exclui dessa, dessa linha né? tudo que não seja o corpo que a gente está interessado em estudar o movimento. Tá? Isso é bom porque focaliza a nossa atenção no, no, na parte que realmente interessa do problema. A gente olha para ele e sabe, ah, eu tô, né, vou ter que considerar as forças que estão agindo sobre o meu saltador. Depois, né, eu penso, quais são as forças que estão agindo sobre o, sobre o meu corpo? Eu penso quais são as forças que estão agindo sobre ele, e não só eu penso sobre isso, mas eu indico também aonde que elas atuam nesse ponto Então, no caso, a gente tem duas forças aqui agindo sobre o saltador. Uma é a força que a corda elástica exerce sobre, sobre o nosso saltador, e a outra força é a força gravitacional. A força que a corda exerce sobre o saltador age nesse ponto aqui, tá? A força gravitacional, claro que está agindo sobre todo o corpo saltador, mas a gente vai ver que para movimento de translação, um pouco mais para frente, nós podemos simplificar bastante o problema considerando o que a gente chama de centro de massa do objeto. Tá? Então vou botar o centro, de, vou botar a força gravitacional agindo sobre o centro de massa do saltador, que no caso do ser humano está mais ou menos na altura do, do umbigo, ok? E, depois, eu atribuo símbolos, eu dou nome a essas forças, mas nomes matemáticos, né? Por exemplo, a força que a corda exerce sobre o saltador, eu vou chamar de FC, ok? Podia chamar de alguma outra coisa, mas FC me lembra que é a força que a corda exerce sobre o saltador. Tá? Então, vou tentar dar nomes significativos para as coisas. Força gravitacional... Normalmente a gente está acostumado a chamar de força-peso. Tá? Não é errado, a maioria das pessoas bota um P. Eu vou chamar de FG, força gravitacional. Dados os nomes aos bois, agora né, a gente desenha as forças que agem sobre o meu corpo. Tá? Então. A força que a corda exerce sobre o saltador, é, é uma, ela age mais ou menos aqui na altura dos tornozelos do, do saltador. E a força gravitacional está agindo, né, vou colocar agindo sobre o centro de massa do meu, do meu saltador, e ela aponta para baixo. No caso da força gravitacional, eu já sei qual é a expressão para ela, é m vetor, é m vetor g. E não esqueçam que o vetor G aponta em direção sempre ao solo. Tá? No caso da força, da força que a corda exerce sobre o saltador, ela é uma força elástica, nós ainda não vimos a força elástica em detalhes, tá? mas, certamente, para que esse saltador possa parar e voltar a, a, a subir, ela tem que estar tá agindo em sentido contrário da força gravitacional. E depois... Né, a gente desenha, sempre que a gente puder, a aceleração resultante que o, que o corpo sofre. Tá? Nós não vamos desenhar a força resultante agindo sobre, esse, sobre o corpo, por quê? Porque, como foi falado né, no final do vídeo da, da, sobre a segunda lei de Newton, m vezes A, não é uma força no sentido de que ela está participando do problema, ela é o resultado, ela não é a causa de uma mudança no estado de movimento do saltador. Então, eu nunca vou desenhar força resultante, por quê? Porque na hora, na hora do, do da, da, no calor da luta, né? estou resolvendo lá um problema, um outro erro extremamente comum é o estudante é o estudante incluir a força resultante na soma de todas as forças quando na verdade ela é o resultado da da soma de todas as forças tá é, então é isso essa é a primeira parte na, no próximo vídeo a gente vai passar então do diagrama de do, do, da representação de forças né depois que a gente tiver identificadas as forças, para o diagrama de corpo livre.